Olá, um feliz sábado a todos que estão conectados conosco nesta hora da manhã. Todos são bem-vindos a mais um programa da Igreja Online dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Hoje nós teremos uma programação Toda especial, uma programação diferente. O último sábado de outubro, não sei se você estava ligadinho naquele dia, mas nós fizemos o programa ao vivo de Brasília. E hoje, novamente, nós estamos aqui com a equipe da TV Conectados em Brasília para adorarmos a Deus juntamente com os irmãos aqui na Igreja da Asa Norte. Então, em virtude disso, não teremos hoje a hashtag postando as fotos. Mas fique ligadinho. Atento aí, porque logo a seguir nós teremos a lição do Tesouros Infantis com a tia Kel, Raquel e também a lição Pequeno Pesquisador com a tia Sara. Então vamos manter espírito de oração para que Deus fale aos nossos corações através do estudo dessas lições. Vamos suplicar a presença divina para este programa como oração. Se você puder, te convidamos para que se prostre diante de Deus juntamente conosco. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, nós estamos neste momento com o nosso coração radiante de alegria, gratos ao Senhor pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concedeu durante esta semana. Obrigado, Senhor, por nos livrar de todo mal e nos dar o privilégio de, nas horas do Teu santo dia, estarmos conectados contigo através da TV Conectados e também conectado com os nossos irmãos para juntos, te adorar, louvar o teu nome e estudar a tua palavra. Suplicamos, Senhor, a tua presença conosco. Abençoe este programa, abençoe todos que estarão participando e eu te peço uma benção especial em favor de todos que estão assistindo. Que o Senhor envie os teus anjos para proteger a cada um deles e o Teu Santo e Bom Espírito para atuar na mente de cada adorador e que todos possamos ser impressionados com a exposição da Tua Palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e estejas conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alice e vou ler E sejam muito bem-vindos a mais uma EZI. Feliz sábado para todos vocês. Como vocês estão? Foi muito boa a sua semana? Coloca aí no chat como foi a sua semana. Fala assim, Tia Raquel, minha semana foi ó 10. A minha semana foi ótima e eu tenho certeza que a sua também foi uma semana maravilhosa. Mas coloca aí no chat que eu quero ver, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante na nossa Exir. Por isso, se você ainda não pegou a sua lição, corre, pegue a sua lição. Pega também a sua Bíblia para você descobrir onde que está o nosso versinho de memorizar. Se você ainda não memorizou, você ainda tem a oportunidade de memorizar hoje. É um versinho super fácil, muito bom para memorizar, muito pequenininho você vai aprender ó, rapidinho. Mas hoje você está aí e nós estamos juntos, né? E temos que marcar a nossa presença aqui na EZI. Lembra que todos os sábados o nosso incentivo de presenças é da nossa colmeia, não é mesmo? Lembra da abelhinha? A abelhinha que nós estamos montando, deixando a nossa colmeia recheada. E hoje, na lição número 11, vocês acreditam que já estamos terminando o nosso trimestre? Passou rápido, não é mesmo? Pois é. Então, hoje nós vamos colocar mais uma abelhinha dentro de alguma casinha aqui dessa colmeia. E vocês lembram que a abelhinha, elas produzem o mel, que é docinho. E o desafio que nós estamos tendo durante todo esse trimestre é fazer algo doce, produzir um melzinho, não é mesmo? Para a nossa vida e também para a vida de outras pessoas. E hoje, o desafio que nós temos é muito simples. Antes de eu falar sobre o desafio, eu quero dizer algo que olha... É impressionante. Para os adultos que estão aí, preste atenção nisso que eu vou falar. Saiu uma pesquisa de que os bebês, as crianças, elas sorriem 66 vezes no dia. É bastante, não é mesmo? Mas se a gente pensar, ah, é muito fácil sorrir, então 66 vezes não é nada. Mas agora se assustem. Os adultos, sabe quantas vezes eles sorrirem durante o dia em média? Só, ó, seis vezes. Dá para acreditar nisso? É muito pouco. Por isso, o desafio dessa semana é sorria. Sorria e compartilhe a sua alegria, o seu sorriso. Por isso, dê um sorriso agora para quem está do seu lado e dê muitos sorrisos durante essa semana, que vai ser muito bom. Então, a nossa abelhinha de hoje é a abelhinha do sorriso. Vamos compartilhar alegrias e muitos sorrisos. Estamos completando, hein? Estamos chegando no final. Parabéns! E hoje, eu quero fazer algo especial aqui com vocês. Você pode pegar uma folha de papel aí, ou então, mesmo no cantinho da sua lição, se você estiver com um lápis, lá no iniciozinho da sua lição, Vamos fazer um desenho? Eu vou perguntar para vocês que desenho que é esse. Vou pegar aqui a minha lição para eu apoiar. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, Vou fazer assim e vocês vão ver que desenho é esse. Você pode repetir esse desenho. Você pode copiar aí na sua lição ou numa folhinha que você tiver aí. Tá bom? Será que eu sei desenhar? Vamos lá. Eu vou desenhar... Olha, eu vou fazer assim. Hum, parece... O que que parece, hein? Parece uma cabaninha, não é mesmo? Será que é uma cabaninha que eu vou falar? Que eu vou desenhar? Parece um teto de uma cabaninha. Hum, não. Não é uma cabaninha. Vou desenhar assim agora... Ó, que será isso? Ainda não é uma cabaninha. Agora, eu vou, ó, fazer assim. Ah, agora tá pegando forma. vou desenhar assim. Ó, fazer uns risquinhos aqui. Agora sim, vou desenhar uma boquinha. Olha que legal! E também uns olhinhos. E vou desenhar um narizinho. Vou desenhar um olhinho assim, ó. Pronto. Tá faltando alguma coisa aqui? O que vocês acham que tá faltando aqui nesse meu menininho? Hein? Tá faltando, ó, o ouvido. Vamos lá? Vamos desenhar aqui, então. Pronto. Temos o ouvido. Na nossa história de hoje, nós vamos falar sobre um moço como esse aqui. Ele tinha olhinhos, nariz, boca e tinha ouvidos. Só que, olha, ele não ouvia. Ai, que dó. E por ele não ouvir, ele também não falava. Ai, por acaso você já passou por essa experiência de alguém não te ouvir, de você não ouvir alguém? Deve ser ruim, não é mesmo? Você sabia que tem muitas crianças que não conseguem ouvir? E às vezes a gente tenta conversar com elas e elas não sabem o que a gente está querendo dizer, porque elas não ouvem. E o fato delas não ouvirem. Elas não aprendem a falar e por isso elas não falam. E quando elas tentam falar, elas não conseguem, porque o que elas vão falar? Elas não sabem nada o que falar, porque elas não ouvem. Então as pessoas que não ouvem são é, denominadas pessoas surdas, é uma doença. Pessoas surdas, elas não ouvem. É por isso que a gente tem as auxiliares nossas aí, um beijo para essa equipe maravilhosa de Libras, que fala com as mãos, exatamente para essas pessoas que não ouvem, elas falam de Jesus com as mãos. Então hoje a nossa história é sobre uma pessoa que não ouve e nem fala. Vou começar contando essa história com uma Outra história. Abra a sua lição. É na página 88. É a lição 11. Ó, o título da nossa lição é Jesus cura uma menina estrangeira. Hum, Tia Raquel, você falou de um homem estudo, agora é uma menina? É, porque nós vamos começar a nossa história para você entender o porquê que Jesus... Por que, que esse homem não ouvia? Vocês vão entender o que, que Jesus fez antes de encontrar com esse homem. Vamos lá? Bom, nós, na nossa história, nós temos uma mãe. Oh, essa mãezinha, ela estava muito preocupada porque a sua filhinha estava doente. E ela ouviu falar que Jesus curava os enfermos, as pessoas que estavam doentes. Ela já tinha feito de tudo, tudo, tudo para fazer a sua filhinha se curar. Olha como que está a filhinha lá na casa dela. Ó, a filhinha estava deitada na cama, ó, toda dodói, tadinha. Ela já tinha dado remédio, mas nada tinha adiantado. Então ela falou assim, eu vou atrás desse homem que com certeza vai curar minha filha. Mas ela era grega. Ela era de um outro estado. Ela não era judia. Jesus andava uma, com os judeus. E eles achavam que os judeus eles não se misturavam com outras pessoas. E achavam que Jesus seria o rei dos judeus. E não de outros povos. E essa mulher era grega. Mas ela acreditava tanto, tanto, que ela foi assim mesmo. Então ela saiu da sua casa fechou a porta, deixou a sua filha deitada na cama e foi atrás de Jesus. Ela ouviu dizer que Jesus estava no meio de uma multidão, com um monte de gente. Então ela correu lá onde que estava Jesus. E quando chegou lá, ela falou para Jesus, Mestre, me ajude, por favor. A minha filha está doente. Por favor me ajuda então jesus ele disse para aquela mulher da mesma forma como ela falava para os gentios para ver se ela realmente acreditava nele porque os gentios não se misturavam né com os judeus e achavam que o mestre jesus era somente dos judeus e aí ela virou para jesus e falou assim eu sei senhor que o Senhor tem muitas bênçãos, que o Senhor veio para abençoar muitos o povo, é, os judeus, esse povo. Mas o Senhor poderia apenas dar uma migalhinha dessa bênção para mim, curando a minha filha? Ela acreditou tanto que Jesus poderia fazer aquilo por ela, que Jesus olhou para ela e falou assim, Mulher, que fé grandona que você tem! Pode ir embora, que a sua filha está curada. E na mesma hora, a filha dela ficou curada. Na mesma hora, ela levantou e ficou curada. Ela já até saiu para brincar. E aquela mulher ficou tão feliz, tão feliz, ela acreditou que Jesus curou que ela voltou para casa muito feliz. Ela nem sabia. Como ela ia encontrar sua filha? Ela só sabia que Jesus já tinha curado. E aí ela voltou para casa e encontrou sua filha. E elas ficaram muito felizes por tamanha bênção que Jesus deu para a vida delas. Nós aprendemos que Jesus ele abençoa a todos. Não importa se é rico, se é pobre. Não importa de onde mora, se, é, se mora é, na África, se mora na Europa se mora na América do Sul, enfim, não importa. Jesus ele abençoa a todas as pessoas. E depois que Jesus fez essa cura é, para essa menina né, e para essa mãezinha, Jesus saiu dali com a, os seus discípulos, de onde estava, com uma grande multidão, e ele foi embora, Vou chegar mais para cá para ter mais espaço. Ele foi embora para uma outra cidade chamada Decápolis. Nessa cidade tinha muitas casas. Vamos colocar aqui mais casas. Aqui. Assim. Isso. Ele chegou a essa cidade. A cidade se chamava Decápolis. Lembre bem. E aonde Jesus chegava, juntava um monte. Montão, montão de gente. Vou mostrar aqui um outro personagem agora. Esse daqui agora vai ser o nosso Jesus da história, dessa história, porque mudamos de cidade. Então, começou a chegar um montão de pessoas. Olha quanta gente começou a sair de dentro das suas casas para poder ver Jesus e pedir a Jesus que curassem as suas doenças. Esse aqui é o Jesus. E aí, as pessoas estavam ansiosas ouvindo Jesus. E querendo saber mais é, de tudo que Jesus fazia. Perguntando a Jesus como elas poderiam ser salvas. Como elas poderiam estar com o coração limpo. E Jesus explicava tudo para elas. E elas ficavam encantadas. Mas... Tinha um homem nessa história que ele. Ele. Aí ele aqui tinha, aqui. tinha um homem nessa história, esse homem aqui, que ele não falava. Ué, ele não falava? Sim, desde quando ele nasceu, quando ele era criança, ele nasceu surdo. Ele não ouvia. Sabe quando as crianças são bebezinhas? E quando você era bebê, sua mãe falava para você. Fala, mamãe. E aí os bebezinhos aprendem. Fala assim, mamã. né? Sim. E assim por diante elas vão aprendendo a falar mamã, papá. E aí já vão pedindo dá. E por aí vai, vão aprendendo as palavras. As crianças aprendem porque elas ouvem. Mas esse menininho, ele não ouvia. E por ele não ouvir, a mãe dele falava assim, fala, mamãe. E ele ficava só olhando para ela, porque ele não ouvia. Então ele não aprendia. Ai, ele tinha tanta vontade, tanta vontade de ouvir os passarinhos cantarem. Ele olhava os passarinhos, mas ele não sabia como que os passarinhos cantavam porque ele não conseguia ouvir. Ele queria ouvir hinos, mas ele não conseguia ouvir. Ele via que a mãe dele estava falando alguma coisa, cantando para ele dormir, mas ele não ouvia. O tempo foi passando e ele cresceu e se tornou um homem. E ele não ouvia. Ele tentava se comunicar com seus amigos, mas ele quase não entendia nada. Os amigos dele tentavam falar assim, é, vamos dar um passeio? E ele ficava assim, não sei o que, é que vocês estão falando, ele devia estar pensando, o que, é que eles querem dizer? Aí sabe o que os amigos dele fazia? Pegava na mão dele assim e levava ele para o passeio. Aí ele ia, mas ele não sabia o que, é que os amigos deles queriam. Muito bem. Um dia, os amigos dele ouviu falar que Jesus estava na cidade, em Decápolis. E aí os amigos dele tentaram falar para ele, olha, Jesus está aqui na cidade. E nós vamos levar você, porque ele vai te curar e você vai passar a ouvir. Nós temos certeza. Só que ele não estava entendendo nada, nada, nada. Tadinho. Aí sabe o que os amigos fizeram? Não tem problema em entender não. Vamos levar ele. Pegaram ele pela mão. Quando chegaram, tinha aquela grande multidão, eles foram, com licença, com licença, com licença. E ele foi chegando. Os amigos dele levaram ele até perto de Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, nem sabia que o homem era aquele, mas ele viu que tinha uma grande multidão e ele ficou pensando, que é aquilo, né? O que, que vai acontecer? Ele não estava entendendo nada, porque ele não ouvia, então ele não sabia o que acontecia. O que que acontecia. Então, Jesus já sabia o que estava acontecendo com aquele homem. Jesus falou assim para a multidão, aguardem aí. Jesus se retirou, pegou na mão daquele homem, se retirou um pouco. E longe da multidão, sabe o que, que Jesus fez? Colocou a mão no ouvido dele, assim, ó. Colocou a mão no ouvido dele e pegou o dedo e colocou assim, ó na ponta da língua dele e tirou. Na mesma hora, aquele homem começou a falar. Nem deu tempo de ele começar a ouvir as palavras e aprender o que significava. Não! Jesus ele fez a cura completa. Ele já abriu os ouvidos e a fala daquele homem e ele começou a falar como se ele tivesse é, aprendido a vida toda a falar. Ele já conhecia todas as palavras e o que, que significava. E ele saiu tão feliz, tão feliz, tão feliz e agradecido, que ele estava pulando de alegria. Mas aí Jesus disse para ele assim, ó, pode ir, vai em paz, mas não conte para ninguém o que, que aconteceu. Hum, ele estava tão feliz que ele nem se importou. Aí sim, ele que nem escutou, ele não se importou, ele saiu dizendo louvado seja Deus, eu fui curado, Jesus me curou agora eu posso ouvir e posso falar, agora eu posso ouvir os passarinhos olha que legal, olha que coisa incrível, que milagre, sabe o que, que isso significa? Significa que Jesus faz até o surdo o surdo ouvir e o mudo, falar. Esse é o nosso versinho para memorizar essa semana. Jesus, ele faz tantos milagres, a gente só precisa confiar. Ele faz até o surdo, ouvir, e o mudo, falar. Vamos então decorar esse versinho agora? Vamos lá? Está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Vamos lá? Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 7, 37. Vamos falar de novo? Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Marcos 7, 37. Parabéns, você decorou o versinho e você aprendeu que nós precisamos apenas confiar em Deus, mas se você sabe falar e você não é surdo, você já recebeu esse milagre, nasceu saudável, cuidado para não falar coisas que desagradam a Deus, não falar nomes feios, não falar áspero com as pessoas, hum, não podemos desobedecer, não podemos falar alto com o papai e a mamãe. Temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que sai da nossa boca. Devemos falar coisas boas, sorrir né? e falar de Jesus, do amor de Jesus para outras pessoas. Que Papai do Céu te abençoe e que da sua boca saia apenas palavras doces. Vamos orar, agradecer a Deus por nos ensinar essa história hoje? Então se ajoelhe comigo e vamos agradecer ao Papai do Céu. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor a cada dia nos ensina como ser melhores e como te obedecer. Nos abençoe e nos ajude a falar somente coisas boas. Nos ajude a confiar em ti e que o Senhor possa abenço nos abençoar. Abençoe cada criança, cada família que está ligadinho nesse momento na Exir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, concluímos a nossa lição. Eu quero mandar um abração para todos vocês, especialmente para quem fez aniversário essa semana. Um abraço para você, que Deus te abençoe muito. E se você está fazendo aniversário hoje, parabéns, que Papai do Céu te abençoe muito também. Um abração, a gente se vê no próximo sábado. Fique com Deus, até lá. Pesquisador, olá pesquisadora, bem-vindos à nossa aula de hoje. Continuamos estudando a lição, pequeno pesquisador, meu corpo, uma casa. Esse trimestre você está pesquisando o seu corpo, o corpo do ser humano, e encontrando lições na Palavra de Deus a respeito disso, as instruções também de Deus de como você pode cuidar do seu corpo e também entender coisas mais profundas ainda que Deus ensinou através da, do nosso organismo. A gente tem aprendido muito, não é mesmo? Eu estou muito contente com tanta coisa que eu descobri aqui. E olha, a gente aprendeu tanta coisa sobre o corpo humano que eu tenho certeza que você vai chegar na escola arrasando na aula de biologia em você vai só tirar nota boa porque você já aprendeu aqui na exe tudo sobre o corpo humano e você vai saber ainda mais porque você sabe coisas que estão na palavra de deus sobre o nosso corpo quanto conhecimento em que bom que bom então Hoje a nossa pesquisa vai ser sobre um assunto relacionado ao nosso cérebro. Ó, vamos falar aqui com o Civaldo. Vocês estão. Falar não, né? Isso é modo de falar. Mas ele, ele está aqui nos acompanhando. A gente tira o cérebro dele, coloca, né? Então, hoje nós estamos... vamos falar sobre o nosso cérebro, especialmente a parte das nossas emoções. Porque nós vamos falar de uma mente saudável e feliz. Uma mente saudável e feliz. Nosso cérebro tem emoções aqui. É através dele que a gente sente as emoções. Então, como que a gente vai manter o nosso cérebro, a nossa mente saudável, forte e feliz também? Cheia de disposição, cheia de vontade de viver, né? Isso é fundamental. E a nossa pesquisa de hoje vai ser sobre isso. E eu tenho aqui comigo é, um ajudante. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos falar aqui, olha, uma mente saudável. Eu não desenho tão bonitinho que nem a tia, a tia Raquel, tá bom? Vou desenhar aqui. Mas é assim que a gente tem que estar, tá? Faz de conta que esse é um emoji saudável e feliz. Nós vamos completar esse desenho aqui durante a nossa aula. E hoje eu tenho aqui comigo, para nos ajudar nessa pesquisa de hoje, o meu amigo Caleb. Seja bem-vindo, Caleb. Muito obrigado. Seja bem-vindo, que bom que você veio, aceitou o nosso convite. Eu estou muito contente de ter sua companhia. Então, agora nós vamos entender um pouquinho... Sobre essa mente saudável e feliz. O Caleb, leia para mim, por favor. Deixa eu puxar você, volta aqui Leia para mim o nosso versículo para memorizar. Sim. Porém, minhas leis em suas mentes e as escrevi em seus corações. Serei Deus, Deus deles e deles serão o meu povo. Hebreus 8, 10. Muito bem. Porei as minhas leis em suas mentes. Olha só, nós estamos falando de uma mente saudável, quer dizer, forte. né? E aqui no nosso versículo, estamos falando também de mente. O que, que Deus disse que vai escrever na nossa mente? O que, que Ele prometeu aqui? Porei as minhas... Minhas leis em suas mentes. Isso, muito bem. Deus tem uma promessa aqui para nós, de escrever na nossa mente, que é um, um outro nome que a gente usa para mente é coração, né? Quando a gente fala assim: "Ai, tô com o um coração tão triste", na verdade é a nossa mente que está tão triste, né? Então, Deus prometeu escrever a sua lei na nossa mente, no nosso coração. E ele prometeu também ser o nosso Deus e nós sermos povo dele. Então, o que será que esse versículo tem a ver com a nossa lição? Nós vamos descobrir já já, tá? Com a ajuda do nosso amigo aqui, o Caleb. Então, olha só. Eu fiz aqui um rostinho, um rostinho feliz, né? Agora, eu vou fazer um outro rostinho aqui. Tá bom? Eu vou fazer assim. Que doidinho esse meu desenho. Caleb? Sim. Com qual dessas pessoas, dessas expressões de rosto aí, você gosta de conviver com as pessoas assim alegres, felizes, ou com aquelas de cara fechada? Assim? Oh, a de cara fechada não gostaria, não, mas é de alegre eu gostaria. Exatamente, é verdade. As pessoas felizes elas atraem as outras pessoas para elas. Elas atraem pessoas que é, também trazem felicidade para ela, porque tudo que a gente faz para os outros vem para a gente também, né? Agora, a pessoa que está carrancuda, assim, ela afasta os outros, né? É uma energia que afasta, assim, parece... Tem os dois polos do ímã, né? Tem um polo que atrai e o outro que afasta. O que atrai as pessoas é a alegria, a felicidade. Agora, a cara amarrada, né, Caleb? Não dá muito certo, não. É isso aí. Então, todos nós gostamos de estar perto de pessoas felizes. Agora, o seu cérebro, que é o seu chefe, se ele estiver feliz, se ele estiver saudável, se estiver feliz, você também vai estar cheio de felicidade, né? Agora, onde nós podemos encontrar força e poder para mudar os nossos hábitos? Porque nós estudamos na última aula que nós somos escravos dos hábitos. E se nós temos que ser escravos dos hábitos, que sejamos dos bons hábitos. Mas às vezes a gente é tão mal acostumado com algumas coisas, né, é. Caleb? Às vezes a gente, ah, eu não queria ter falado isso. Ah, eu não queria ter falado aquilo e acaba falando, né? Hoje uhum. nós vamos falar sobre isso, que poder a gente pode usar, né? Sabe onde que a gente consegue poder para isso, gente? No, da mesma pessoa que criou os neurônios aí do seu cérebro, do meu cérebro. Ele tem o poder para fazer com que a gente vença os maus hábitos. Ele diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. Aqui está falando que vocês que são de Deus os venceram. A gente pode colocar que, que venceram os maus hábitos, né? Porque aquele que está em vocês... É maior do que aquele que está no mundo. Então, você pode vencer através de Jesus. Então, Cristo é maior que o mundo, é maior que Satanás. E através do poder de Jesus, nós podemos ter a vitória. E como foi que Jesus conseguiu a vitória para nós? Você sabe, Caleb, e você, amigo e amiga que está assistindo, quando Jesus estava lá no Getsemane, Sim. orando... Apareceu, é, vieram muitas tentações, o inimigo queria que ele desistisse de cuidar de nós, de nos salvar. E ele sabia que ele ia sofrer muito, e mais ainda, ele sabia que ele ia ficar é, receber toda a ira de Deus contra o pecado do mundo inteiro, e ia cair sobre ele. E estava uma angústia, aí ele orou lá assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, que era o cálice do sofrimento. E sabe qual foi a resposta de Deus? Deus não mandou resposta. Ele ficou quietinho. Depois veio um anjo animar ele, uhum. né? Mas Deus não falou assim, tá bom, Jesus, eu vou tirar esse cálice da sua mão. Não veio a resposta. E Jesus falou assim, eu vou então. Já que não dá para passar esse cálice de mim, eu vou tomar esse cálice. Olha só. Ali, Satanás querendo fazer ele desistir o tempo todo e ele ficou firme. Ele venceu e continuou até o fim, até o último momento. Quando ele gritou assim, está consumado? É porque ele tinha conseguido a vitória total para nós. Que legal, né? Sim. Que legal. maravilhoso. Então, três vezes Cristo perguntou ao Pai e três vezes ele ficou sem a resposta que ele... Talvez esperasse ali. Ele, ele continuou firme na sua decisão. Escolheu o bebê, amar, o amargo cálice por nós. E aquela vitória que ele teve, essa vitória veio, ele entregou para nós. Então, nós podemos agradecer, né, Senhor Jesus? Sim, precisamos agradecer muito. Isso, porque ele. Por, muito obrigada, Senhor Jesus, por ter escolhido nos salvar. Sim. Que Jesus maravilhoso. Então, aqui na Bíblia. Nós temos várias dicas de como vencer os maus hábitos. E eu vou é, falar sobre elas com a ajuda do Caleb agora. Tá, Caleb? Na página 87 aí, abra na sua lição também. Nós temos algumas dicas de como vencer os maus hábitos e o pecado. Caleb, fala para mim qual a primeira dica que tem aí na lição. A primeira dica... É crendo que Jesus é o, filho, é o Filho de Deus Muito bem, essa dica está em 1 João 5, 5 Diz que é quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Você quer vencer o mundo? Quer vencer os maus hábitos? Creia em Jesus, no poder dele, na vitória que ele conseguiu para você Qual a segunda dica, Caleb? A segunda dica é fazendo as pazes com Deus Muito bem essa dica está em Isaías, capítulo 27, verso 5. Diz assim, Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, faça paz comigo. Se você fizer as pazes com Deus, Ele vai te dar força. Você vai se apoderar da força dEle e vai vencer qualquer mau hábito que você tenha. Glória a Deus por isso, né? Qual a terceira dica? A terceira dica é, não soltar a mão de Cristo em, enquanto Ele não abençoar você. Muito bem. Essa história está em Gênesis, capítulo 32, verso 26. e é a história de Jacó. Ele queria muito o perdão dos pecados e a vitória sobre esses pecados. Então, ele se apegou a Jesus e disse, Eu não vou deixá-lo enquanto o Senhor não me abençoar. Não desista. Vá até Jesus e peça, Senhor, por favor... Me dê coragem, me dê força para vencer esse mal óbito. E não desista de pedir enquanto você não receber a bênção da vitória. Tá bom? Próxima dica, Caleb? A próxima dica é guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. Ah, esse versículo você sabe, né? Você aprendeu desde criança. É, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou o que, que é guardar a palavra no coração? Será que é guardar aqui assim, ó? É guardar na mente, é você memorizar os versículos, as promessas, as ordens de Deus. E se a lei de Deus for escrita na sua mente, você vai conseguir lutar contra o pecado e vencer, né? Pela graça de Jesus. E ainda tem mais duas dicas, né? Qual que é a próxima? É, só podemos derrotar o inimigo por meio do sangue do cordeiro. Muito bem. Ah, não pense que você vai conseguir lutar contra Satanás, contra o seu eu, só nas suas forças. É pelo sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus derramou por você lá na cruz. E a última dica? É Pode ler para mim que eu completo para você. Sim. Tudo o que tiver fazendo, faça o melhor que puder. Ah, você já deu a resposta, parabéns. Eu pensei que essa resposta não estava escrita aí, mas você... Ó, oh, toca aqui. Você é bom, Caleb. Muito bem. Tudo que tiver que fazer, faça o melhor que puder. Você tem uma tarefa para fazer, você tem alguma coisa para vencer, faça o seu melhor. Você vai conseguir, pela graça de Deus. E a vitória de Jesus lá no Getsemane, e no Calvário é a garantia para que a nossa mente mude os nossos hábitos também. Olha o que está escrito aqui. Por meio de Cristo você pode e deve ser feliz e precisa criar hábitos para controlar a si mesmo. Até seus pensamentos devem ser submetidos à vontade de Deus e seus sentimentos têm que estar sob o controle da razão e da religião maravilha por, por meio de cristo você pode e deve ter uma mente saudável e feliz que maravilha que deus seja louvado ah, agora Caleb, Sim. você gosta de fazer alguma atividade física ó oh, eu gosto quanto às 5 4 horas da tarde de vez em quando, uns dias, a gente pode até andar de bicicleta, a gente corre bastante. Olha que legal, eu também gosto de andar de bicicleta. Faz tempo que eu não ando, mas eu gosto muito. É um exercício bem bacana e a gente se Sim. diverte, né? Além Sim. de tudo. É, Caleb, você já cortou algum dedo? Hum, já cortei um dedo, eu muito e chorei muito, hein? ai Olha, eu tô... e, e sabe o que é interessante? Quando a gente corta o dedinho aqui... Parece que isso afeta o corpo inteiro, né? A gente fica triste. Sim. Sabe o que acontece, gente? Quando você corta o seu dedinho, o seu cérebro tem pena dele. Ele fica chateado com isso. E sabe o que mais? é? Vocês entendam que todas as partes do corpo que sofrem vão trazer algum sofrimento para o cérebro também. Por exemplo, se você comer demais... Ai, daquele jeito que não consegue nem respirar direito, mais de tanto que comeu, seu estômago vai ficar irritado. E o seu cérebro vai ficar com pena, vai ficar com pena do seu estômago. E aí ele começa a ficar mais lento, mais devagar, porque ele está com pena. Quando a gente não respira ar suficiente, está num lugar abafado, sem oxigênio, então... Nós não conseguimos pensar bem, nosso cérebro não fica muito alerta. Por que, que é importante saber disso? Porque quando a gente não cuida bem de algumas partes ou das outras partes do corpo, nosso cérebro sofre. E lembra, que a gente já viu nas outras aulas, você se lembra? Que a nossa mente é por onde Deus fala conosco. Se Ele estiver devagar, se Ele estiver, é muito... É, enfraquecido Nós, Deus Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Direitinho? A gente vai ouvir como se fosse assim um, Só um, um cochichinho, né? É, tipo bem baixo Como fosse tão baixo Que não daria nem pra para ouvir, né? Nem pra ouvir direito Ou às vezes a gente não entende Sabe quando alguém fala, a gente fala O quê? quê? Como que é mesmo? É, fala de novo É, a gente fica assim por quê? Porque o nosso cérebro não está com saúde, e a gente não consegue ouvir Deus. Por isso que é importante ter uma mente saudável. Não vamos esquecer disso hoje, tá bom? Então, quando nós estamos cansados demais, por exemplo, os nossos nervos sensoriais, aqueles que sentem o ambiente à volta, né? eles ficam mais lentos, e aí manda a mensagem mais devagarzinho para o cérebro, e o cérebro também devolve com mais lentidão. Então, como resultado, a gente não consegue pensar claramente. Eu, eu já senti muito isso, sabe? De estar tão cansado que daqui a pouco não, não consigo falar direito, me confundo muito, é por causa disso. Então, a gente precisa se cuidar, porque quando está assim, é, o inimigo se aproxima com as suas tentações, né? Nós temos que fortalecer a nossa mente. Então, olha só. Caleb, diz pra mim por que, que aqueles momentos de bicicleta que você tem, Sim. aquelas brincadeiras, o exercício é importante para o cérebro. Fala pra mim. É que, tipo, ó, dá uma explicação boa. É que o sangue do no nosso cérebro, ele fica lá parado. Mas quando a gente se mexe, os, esse sangue que tá no cérebro, ele se mexe. Ele se distribui, né? É tipo como um coração. E vai bombando hum, o sangue. Hum, você entendeu bem, Caleb. É isso mesmo. Se, quando a gente faz exercício, o sangue sai um pouco do cérebro. Está muito lotado de sangue ali. Aí vai para o resto do corpo, né? Sim. Distribui, alivia. Alivia o nosso cérebro. Que coisa boa, olha só. Agora, o Caleb, é, você acha que eu devo, assim, trabalhar, estudar, digamos? Se eu estudo, assim... Umas três horas. Você acha que eu, que eu devo fazer o quê? Uma meia hora? Ou umas oito horas? Ou o mesmo tanto de exercício físico? Como que a lição diz, na verdade? Ó, oh, não pode estudar muito. Porque o sangue do nosso rio vai ficar parado. Então, precisamos fazer 50% de leitura. Ler uns livros, estudar a palavra de Deus. E... E também fazer exercício físico. Ah, entendi. Então, é metade do tempo a gente... A metade do tempo, não. O, um tempo que a gente usa para estudar, a outra parte a gente tem que fazer exercício. Olha, isso aqui é muito sério. Eu estou aprendendo muito. E você, está aprendendo também? Olha, você estudou na escola bastante, ficou lá lendo, lendo, fez a sua lição de casa... Vai brincar, vai andar de bicicleta, vai ajudar a mamãe, vai varrer a casa, varrer o quintal. É uma forma de fazer exercício também, né? E assim você vai recuperar o cansaço do seu cérebro. Olha, eu estou aprendendo muito. Depois dessa lição aqui, se nós colocarmos em prática nós, é, tudo que nós estamos aprendendo esse trimestre, nós vamos ser muito saudáveis, muito felizes também. Agora... Para o cérebro, Caleb, o uhum. que que você acha que é melhor: bala, glosema, refrigerante, sorvete, pizza, barra de chocolate ou frutas, verduras, cereais integrais e nozes, chá, café, frutas, verdura, margarina? Qual a opção que você oh, acha que é boa? Hein? A primeira ela vai meio que tipo estragar nos corpos. A última que é chá, chá é de planta boa. Faz bem para a saúde, alivia um pouco, mas café não dá não, porque irrita o nosso cérebro. Frutas e verduras, tudo bem, mas margarina, hum, tem muita gordura. É, e uma gordura que ela não é boa para o nosso corpo, né? A uhum. margarina não é boa. Então, qual que é a opção certa mesmo? Frutas, verduras, cereais, entregais e nozes. Ah, muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Olha aqui. Opa! Aqui, frutas, verduras. Eu vou colocar aqui uma que eu gosto muito. Não sei se você gosta, mas eu amo essa fruta aqui, ó. Banana, banana. É uma das frutas que eu mais gosto. Então, olha só. Na nossa lição, nós vemos aqui uma lista de alimentos que contém os nutrientes para o nosso cérebro. Eu achei muito legal aqui que fala dos, dos sais minerais, das vitaminas que fortalecem o nosso organismo. E elas, todas essas coisas estão presentes nas frutas, verduras. Aqui ainda faltou trazer os cereais, que é o arroz, a aveia, o trigo e tantas outras coisas, né? tudo que é feito com trigo, com arroz e com aveia também. Tudo isso tem os seus minerais e as vitaminas que a gente precisa. Olha só aqui. Eu achei bem bacana que os vegetais verdes escuros, por exemplo, esse aqui, ó, tem a vitamina B6. O brócoli. Hum, amo brócoli, acho uma delícia. Eu amo rocks com arroz e feijão. Hum, hum tão gostinho é bom, né, Caleb? Tinho, gostinho, hum. Dá vontade de comer tudo agora. <risos> Verdade, eu também gosto, gosto muito, gosto de salada. E maçã, você gosta? Maçã hum, eu gosto, já estou sentindo até o cheiro daqui. Verdade, está bem cheirosa. Aqui tem manga, tem abobrinha, tem pepino e o abacaxi, que é excelente para a mente, para aliviar aquela tensão que está na mente ali, para deixar você inteligente, forte. Olha, a mente forte, né? Usa o abacaxi, ele é muito bom, muito bom mesmo. Todas as frutas, né, tem potássio, tem vários cereais e coisas... Cálcio. Cálcio, exatamente, que precisa, né, para os nossos olhos. Então, se você está acostumado a comer doce, comer fora de hora e coisa assim... Lembra que a gente aprendeu na última aula, você troca um mau hábito por um bom hábito. Então, se você está acostumado a comer doces que vão prejudicar a sua mente, troca os doces pelas frutas. Elas vão deixar você ó, com a mente muito esperta, muito saudável e de quebra feliz também. Sabe, Caleb, que na banana a gente encontra um, uma substância que ajuda a gente a ficar alegre? Se chama uhum. serotonina. Oh, nossa, não sabia disso. Viu? Então a gente tem que comer a banana. Acho que é por isso que a gente, às vezes, tem tanta coisa para fazer, comer a banana, e depois sair por aí, ah, feliz da vida. A banana, sabe por que ela é tortinha? Porque quando a gente sorre, a nossa boca fica meio, meio tortinha. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Assim, né? Sim. Ela parece um sorriso, olha aí, Sim, que, que legal. Não sei se é bom pros dentes, mas... É, ela tem todas as frutas e vegetais brancos, tem cálcio, né? Cálcio é bom para os dentes. Viu que coisa boa? Caleb, eu estou gostando demais, Caleb, da sua ajuda aqui. Bom, agora virando a página aí, nós vamos para as lições de quarta e de quinta-feira, que falam sobre as emoções. Nós temos emoções negativas, deixa eu colocar aqui, ó. Emoção negativa é aquela que deixa a gente para baixo, ó. Que deixa a gente deprimido, que que acaba com a nossa alegria. E as emoções positivas são aquelas que deixam a gente para cima, animados, né? Felizes. Então, primeiro nós vamos falar das emoções negativas o ideal é a gente ter equilíbrio sobre todas as emoções né mas a gente tem que entender um pouquinho que é emoção todo mundo sente às vezes a gente fica com raiva né a gente fica com raiva vai que tipo nosso amiguinho meio que tipo nos ofende daria dá pra dar vontade de bater nele mas fala assim inspira fundo fala assim ele vai, ele vai se consertar e você vai ficar bem de novo. Isso, muito bem. Sabe o que é isso? Sim. É controlar as emoções e as ações. Porque vem a raiva, né? Mas a pessoa que diz assim, ah, eu, eu não controlo a minha raiva. Na verdade, não controla a ação. Porque vem a raiva e ele... Em vez de controlar a vontade que dá, né? Aquela ação de, de socar o amiguinho ali, né? Uhum. Ele não controla aquela ação. E aí, a gente viu também na última aula que tudo começa nos pensamentos. Se a gente começa a pensar mal, a gente não vai controlar a emoção. Mas como você disse, né? Aí ah, ele vai se consertar. E sabe de uma coisa? É isso que Sim. Deus faz com a gente também. Porque às vezes a gente faz coisas que deixam Deus muito triste, né? Muito chateado. Sim. Então... E aí a gente deixa, é, e Deus tem paciência, né? Então a gente pode controlar as emoções através do poder de Deus, né? Agora, tem uma emoção que ela é muito perigosa. Essa emoção é a raiva, que o Caleb já mencionou, né? A, a, a raiva, ela é muito perigosa, porque às vezes na raiva a gente pode machucar alguém e fazer coisas que depois a gente se arrepende, né? E aqui na Palavra de Deus, nós temos dois versículos. Eclesiastes 7, 9, diz que a raiva repousa no coração dos tolos. A pessoa que é sem juízo, que tolo é uma pessoa sem juízo, Caleb, É. é toda hora ela está cheia de raiva. E já estoura, e já briga, e já está criando... Fala um monte de palavras sem sentido. É, sem pensar também, Sim. né? Sim. Magou as pessoas, então aqui está falando que quem não tem juízo, é, age com, com raiva, deixa a raiva dominar. Sim. Mas diz que o prudente, o homem prudente ignora o insulto. Olha só, que, que sugestão maravilhosa da Bíblia. Sim. Se alguém te, é, te ofender, o homem, você com sabedoria pode simplesmente ignorar o insulto. Tipo passei. alguém falou mal de você, você, fala, você nem fala nada, só, si, só siga o seu caminho. Pra... Quer ir no mercado, alguém falou mal de você, siga o seu caminho de novo, siga. Exatamente, Caleb, exatamente. Então, nós precisamos seguir esse conselho da palavra de Deus, né? Ah, e tem uma outra coisa aqui, olha. A língua ninguém consegue domar, está escrito em Provérbios 12, 16. É um mal incontrolável. Uh, quando a língua está dominando, né? É um mal incontrolável aqui diz. E Tiago compara também a língua com um barco. Você sabe como é que o barco muda de caminho, assim? Sim. De um lado para o outro, você sabe? Tipo, a aguinha pacífica é tipo um, um riozinho. Mas, tipo, quando o mar, quando o barco se muda, porque as ondas mudam ele. É, ele vai assim, mas vamos supor, é onde meu filho está agora, só se viaja de barco. Sim. Aí é, é um barco que, para as pessoas, é grande, mas o rio é enorme, enorme, enorme. E o barco tem que ir para esse lado, depois tem que virar para cá, virar para lá. Como que o barco vira? É só com um... Depois procure aí, você também procure na internet, o, a, alguma imagem, algum vídeo de um leme. É uma coisa pequenininha. A, acho que vocês já viram aquele que está nos navios assim, que o capitão gira assim, né? E aquela roda que ele gira, gira o leme, que é uma coisa pequena. Mas aquela coisa pequena faz o navio mudar de rumo. Assim sim. a nossa língua, ela é pequenininha em comparação com mão, braço, perna, né? sim. Mas ela causa tanta complicação. Como fosse que virou o barco errado. Exatamente, Caleb. Como se virou o barco errado. E aqui diz que tem um problema para quem é, se deixa dominar pela ira. Veja aí na sua, na sua lição, na última partezinha aqui, olha. Uhum. É, como que ficam as pessoas que são dominadas pela ira? Ficam tão envenenadas pela ira quando o bebido com álcool. Isso. Olha só, gente. Se você não controla a sua raiva, é como se você tivesse bebido. Tivesse ó, perdido o juízo por causa da bebida. Que triste isso, né? Agora vamos falar de algumas péssimas emoções. É... Pode falar para mim, Caleb? Sim. É... Angústia. Hum. An... Angústia. Depois. Tá um pouquinho apagadinho aí para você, Sim. né? Ansi... Ansiedade, irritação, remorso, U. O culpa. O culpa, desconfiança. Ah, olha só! Todas essas emoções aqui. Diz aqui na nossa lição que tendem a destruir as forças vitais e convidar a decadência e a morte. Gente, é angústia, ansiedade, irritação, remorso. Remorso é quando você faz uma coisa errada, você não pede perdão, você fica escondendo, mas não consegue ficar em paz, tá? Culpa é quando você faz também coisas erradas e fica com aquela consciência pesada, Desconfiando dos outros, tá? Então tudo isso é ruim. Agora Jesus é o nosso querido Salvador. Ele deixou presente o um exemplo de como nós podemos lidar com tudo isso daí, com as emoções negativas. É, veja aí para nós como Sim. foi que Jesus lidou. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo. Mas é aguentou tudo. Humildemente e, e não disse uma só palavra e ficou calado como um cordeiro Que vai ser morto como uma ovelha quando cortam a sua lã Veja só gente Quando a gente fica com raiva quando as pessoas nos ofendem Queremos revidar Mas vamos seguir o exemplo de Jesus Quando ele foi maltratado ele não maltratou Quando... Aqui diz que ele não disse uma só palavra, ele ficou caladinho, que nem uma ovelha. É assim que a gente tem que ser. Vamos seguir o exemplo de Jesus? Nós vamos vencer essa emoção tão ruim, tão destrutiva quanto é a raiva, tá bom? Agora, nós estamos terminando nossa lição, Caleb. A última coisa que nós vamos falar são sobre as emoções positivas. Aquelas que, ó, são boas pra gente. Agora... Primeira coisa que a gente vai ver é como que a Bíblia influencia a nossa mente. Você pode ler para a gente onde está com a setinha aí, Caleb? A mente de todos os que estudam a palavra de Deus se desenvolverá. Muito bem. Então, se você quer desenvolver a sua mente, inclusive na parte emocional, estude a palavra de Deus. Que mais, Caleb? É, a Bíblia é um calmante para os nervos e transmite solidez à mente e firmeza aos princípios. Muito bem. Você quer se acalmar? Está nervoso? Está triste? Está angustiado? Vai ler a Bíblia. Aqui tem o um consolo para você, pesquisador, pesquisadora. está chateado com o sermão? Você levou uma bronca que você não merecia? Vai ler a palavra de Deus. Deus vai falar com você ali, eu tenho certeza. Aqui diz assim, é, Isaías 26, 3, diz, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti, guardará em paz. A outra coisa que a palavra de Deus diz aqui, A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você está cansado da vida tem muita coisa ruim acontecendo. Vai estudar a palavra de Deus, você vai se sentir revigorado. E a última pergunta: o Sim. que pode trazer felicidade à mente? Pode ler para a gente esse textinho aí, Caleb. Hum. Se a mente é livre e feliz por causa de uma consciência que pratica o bem pela satisfação de levar facilidade aos outros? Aos outros, isso cria uma alegria que ativa todo o sistema, causando uma circulação mais livre do sangue e uma tonificação do corpo inteiro. Muito bem, aqui está o segredo: a mente livre e feliz, porque tem a consciência tranquila e paz com Deus, vai fazer o corpo inteiro ficar bem. O coração alegre serve de bom remédio que nós possamos. Vocês que estão aí, eu e o Caleb aqui também, né? Sim. Ter o coração feliz porque estamos em paz com o nosso Deus. Vamos orar? Ajoelhe aí ou dobre o joelho do seu coração diante de Deus, tá bem? Querido Deus, muito obrigada por ter dado tantos conselhos bons para nós e mostrado para nós como podemos vencer as emoções negativas. Muito obrigada, especialmente porque o nosso querido Salvador Jesus venceu por nós e a vitória que Ele teve, Ele nos entrega. Por favor, Senhor, dá-nos fé e confiança neste poder maravilhoso dEle, assim possamos vencer os nossos maus hábitos e nos tornarmos semelhantes a Jesus todos os dias. Por favor, abençoa cada pesquisador, cada pesquisadora que está assistindo, que também possa se apegar a Jesus e conseguir a vitória. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um grande abraço para vocês. Que todos nós possamos ser vitoriosos, né, Caleb? Até a próxima. Até a próxima. She Nós agradecemos a tia Raquel e a tia Sara por compartilharem conosco estas lições que trouxeram ensinamentos maravilhosos. E agora nós prosseguiremos ao vivo aqui da Igreja da Asa Norte. Então continue ligadinho porque Deus tem muito a falar ao nosso coração nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um.